Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje nesse vídeo eu gostaria de lhe apresentar um Stomphead da Taurus. Meu, esse equipamento é irado, pois ele é um cabeçote e formato de pedal. A grande sacada é que você pode sair aqui do speaker e ligar direto no seu cabinet, beleza? Uma caixa 1 de 12, 2 de 12, 4 de 12, como você achar mais interessante super leve e super prático a outra sacada dele que ele tem uma simulação também que você pode ligar direto na mesa de som ou seja trabalhar em linha ou se você quiser você pode ligar na sua placa de áudio fazer as suas gravações as suas pré-produções meu muito bacana e o legal de tudo que você vai poder utilizar qualquer pedal analógico certo? para fazer essas gravações ele tem send return, que é muito bacana para você trabalhar em loop com os efeitos então veja com mais detalhe essa máquina Stomp Head da Taurus agora nós vamos conhecer alguns parâmetros de equalização desse stomp que na real é um cabeçote valvulado em formato de pedal, certo? aqui eu tenho dois canais um canal limpo, certo? Onde você tem todas as equalizações, tanto de ganho, grave, médio, agudo, presença e o volume geral de cada um dos canais. Então, você possibilita regular bem o seu som limpo junto com a base, certo? O som saturado, que você tenha um nivelamento de som. Beleza? Então, o som limpo dele que está ligado aqui na mesa bug 4 de 12 eu também coloquei um pedal de gate no looping e também um tube screamer na frente mas a princípio agora está tudo desligado esses pedais o bacana é que ele tem send return para você ligar tanto o seu reverb, o delay, o gate, coros e tudo mais então é aconselhável que você faça a ligação desta maneira ligando no looping de efeito que seria o send return, beleza? <risos> Então aqui colocando um pouquinho de reverb aqui, só para você dar uma sacada nesse limpo aqui. Agora o som saturado, também não está ligado nada, vamos tirar esse reverb aqui, que vai direto ali no mic no SM57, certo? Então, basicamente, som saturado dele é muito legal. Meu, bem legal, pode deixar um pouquinho ganho. Certo? Médiozão. Fechar um pouco mais aqui, ó. Deixar um som mais pesadão. Meu, tem volume pra caramba. Olha onde que eu tô aqui. Tô no, sei lá, no entre o 1 e o 2. No caso, você pode ligar um gate, né? Que ele é fica bem limpinho o som, ó. Certo? Você pode, ó, colocar o gate, ó, que ele tira esse ruído. Colocar um Tube Screamer na frente aqui. Dá uma sacada na diferença com o Tube Screamer. o som é muito legal tirar o tubo <música> Beleza? Agora eu vou colocar o AKG também aqui na frente da caixa e vou fazer um som, vou regular aqui com o Tube Screamer. Eu vou colocar um pouquinho de reverb também nesse som, certo? Então, basicamente aqui assim, colocar um reverbzinho. Também é possível colocar um, um delay aqui também, ó. Quer dizer, pouquinho não, vou colocar tudo. Certo? Definir mais com médio. Só se o médio vem comendo. Agora, vou fazer um som, certo? Com essa equalização... Pra você sacar a sonoridade junto com o um backing track e trabalhando também com akg aqui na frente então vai ficar bem bacana então confira o som <música> Então é isso aí, espero que você tenha curtido esse vídeo, quer conhecido mais um equipamento da importação da GSB Pro Audio. Então clique aqui também no card acima para você assistir a outra parte desse vídeo, onde eu faço uma demonstração com ele em linha. Beleza, meus queridos? Então é isso aí, Gustavo Guerra, Underworks Techniques.